vocês, foi tão rápido pra mim, passou tanto tempo. Olá. E aí? Quem é o senhor? O mesmo de antes. O senhor é o demônio? O do feminino. Ah, entendi. Então, o senhor diz que pro senhor passou muito tempo. Pra é. mim, passou a para mim passou aproximadamente 10 ou 15 minutos no máximo O que, que o senhor fez no entretanto? Absolutamente nada tá. Foram senhor, seis meses Seis meses em que o senhor não fez nada é, O corpo, na verdade, está muito mais sim no sentido físico E o meu corpo permeia o planeta e Mas, o vamos... físico ressoa como o micro-ondas esquenta a comida. Eu estimulo esses padrões dissociativos, desencontrados e desumanos que o feminino envolve a vida promíscua da Terra. Então, hum. Isso seriam seis meses... Retroativos ou seis meses para o futuro? O tempo é como bolhas de ar em um oceano Ele pode ser maior ou menor Quanto maior a bolha, mais o tempo passa A sensação de tempo é diferente do tempo em si então, o, teu, o tempo passou em 15 minutos para você, o que foi uhum. seis meses para mim, é literalmente no mesmo momento, na mesma quantidade de tempo e espaço. tá Mas a minha pergunta é no, no, no, no seguinte sentido. Nós fizemos um trabalho há 15 minutos atrás, aproximadamente neste trabalho, o senhor entrou em contato comigo, entrou em contato com todas as energias que estão no campo ligados ao tema. Sim. O, o, o fato de ter ocorrido este evento mudou em alguma coisa? A, a maneira como as suas energias interagem no psiquismo humano? Não. Nada. Não. O é. ser humano precisa de um choque, um choque de realidade. Mas ainda não é o momento para tal choque. Algumas pessoas estão despertando e o despertar não está a ser confortável, porque elas acharam que o despertar seria algo parecido com o elitismo social que alguns vivem. mas as pessoas estão gradualmente despertando através das experiências que as levam a despertar. De fato. Mas o despertar está mais ligado ao subconsciente e às inteligências que ali estão do que à clareza da consciência em estado de percepção dos fatores e das condições da própria matéria. Quando nós interagimos no, no, no, no inconsciente coletivo, e eu vou usar esse nome porque eu não sei que nome usar. Com vontade. Quando, é, quando nós interagimos no inconsciente coletivo, todas as mentes, todas as mentes que estão dentro deste, deste inconsciente coletivo, o elas... da bolha elas passam, a, elas passam a, a ter interferência dessa alteração. É. Então, gra, gradualmente, eu acredito que, que está a acontecer, gradualmente e muito lentamente, um chamamento para o despertar. É. É como um sinal de rádio, sinalzinho é. de pedido de ajuda. Exato. É, fica ali. Pi, no fundo, no fundo da alma, aquilo existe. Só que como é. as pessoas, as pessoas estão completamente viciadas e condicionadas, Sim. elas é, a vida viciadas à a, a luxúria do feminino. Mas foram elas que alimentaram, foram elas que alimentaram. Ao longo dos milênios, esta luxúria é. nelas mesmas não foi o senhor que não foi o senhor que instigou o senhor simplesmente existe. Enquanto, a alimentação desse padrão faz com que a minha existência seja útil. Mas foi o ser humano que escolheu, porque o ser humano poderia ter escolhido outros valores. O ser humano poderia. escolheu, sim, historicamente. E, e, e, e diante das influências do meio, foi o ser humano que escolheu valorizar o prazer da luxúria do feminino, assim como é, tantos outros prazeres. É muito mais os seres de gênero masculino do que os seres de gênero feminino. Mas por quê? Por medo do feminino? Medo. Medo da força. Mas isso não vai, não vai trazer um contraponto, mais dia menos dia. A verdade está. tem que vir à tona. Já pois, está. a verdade. E aí nascem mulheres que são completamente autônomas, independentes e fortes. E diante delas, homem nenhum tem é, hipótese nenhuma. A habilidade de, de ver o que é claro para si Depende do quanto que você aguenta de claridade. A sua luz ilumina a verdade. Só que você precisa de condições para sustentar essa luz. Condições morais. Senão você fica louco. Senão ninguém te entende. Senão você acaba... Sofrendo mais do que aprendendo. Mas a humanidade já tem atualmente essa potencialidade, essa estrutura. Alguns basta, têm. Basta a humanidade escolher praticar virtudes e não apenas falar sobre elas, mas ah, é vivenciar o da de virtude. fato. Quando você exercita a virtude, você interioriza o saber. E isso traz à tona os aspectos do que para você é importante. É, o que eu sinto é que as pessoas sabem falar muito bem, mas vivenciar e realmente sabe agir, age para que eu te veja. Isso, elas quando elas agem, o comportamento delas é completamente contrário àquilo que elas dizem. Isso é muito claro. Sim. Na oportunidade correta, a pessoa faz o que ela abomina. E o que, que elas abominam? Elas abominam a maldade, a falta de respeito da condição social, elas abominam a expressão natural do ser humano. Elas abominam as diferenças, elas abominam a solitude na benevolência, e elas vivem em torno desses medos, exercendo uh, exercendo suas fraquezas. E ficam preenchendo seus vazios com mentiras e ilusões. não é Mentiras e ilusões convenientes. É. Mas elas abominam por quê? Porque é difícil? Porque é exigente? Elas abominam porque elas têm medo. Elas têm medo de se sentir bem. Elas Mas têm medo de tu... gostar de ser bom. Mas tudo que o ser humano busca é exatamente esse preenchimento. Sim. O vazio tão discutido, o vazio tão sentido, é exatamente o vazio desta experiência. O ser humano pode ter tudo. E se não tiver isso, você sente vazio? Eu concordo, mas infelizmente a realidade realiza sonhos pervertidos ao invés de uma clareza plena entre os seres ao invés do respeito entre os seres e da tranquilidade amorosidade responsabilidade as pessoas ficaram muito mal acostumadas e dissociativamente, despropositalmente mimadas. Então, para que vai existir um movimento se não há movimento? Se não tem uma motivação para esse movimento ser útil? Mas aí entra a dor. A dor vai trazer esse movimento. A dor, a experiência difícil, vai trazer. esta. Sim. A única cura para essa dor vivenciar as virtudes. vou contrário, o ser humano não vai aguentar, vai ficar louco. Tamanho é o mal-estar que vai sentir. Porque o mal-estar já concordo. é. O mal-estar já está. As pessoas sentem-se mal. Elas não sabem é o que está acontecendo. Então, elas buscam desesperadamente todo tipo de prazer, exatamente porque é um... É um mecanismo de compensação diante desta angústia interior. Eu concordo. Desnecessariamente é assim. E nós, o que nós temos atualmente, o que nós mais temos atualmente é entretenimento. A os dogmas entre... fazem as pessoas terem medo de praticarem a benevolência e a tranquilidade. Eu não sei se são os dogmas, eu acredito que há pessoas que têm prazer no mal. Eu acredito nisso. Alívio e prazer foi dissociativamente associado como um mecanismo de defesa da própria maldade enquanto abstração da bondade. Então a pessoa tem 50%, a pessoa tem 50 de possibilidade. Entre ser correta e verdadeira, e justa, ou ser. É, ser in, in, incorreta e Sim. mesquinha. A pessoa tem 50% Sim. de hipótese. É uma escolha, mas elas estão viciadas. Elas estão viciadas na escolha que lhes dá mais prazer imediato. É, elas estão viciadas como um hábito destrutivo e acabam nem pensando na hipótese de ser diferente. Mas elas sentem prazer com isso, não sentem? Sim. Porque se fosse desagradável, elas não o fariam, elas sentem prazer nisso. Isso é assim há tanto tempo que gerou uma disfunção neurológica confundida com uma adaptação ao meio ambiente, mas o meio ambiente nunca exigiu isso. Pois, porque as pessoas, elas quando se sentem superiores, quando se sentem favorecidas, quando se sentem, ah, sei lá, acarinhadas... de alguma forma. Exato. Elas têm um prazer, elas... Tanto é que hoje em dia... Na minha opinião, existe a insanidade coletiva da exposição social através de redes sociais. As pessoas estão o tempo todo à espera de likes e, e demonstrações de afeto, demonstrações de admiração alheia. Sim. Isso vem aumentar ainda mais a, a, a, a, o desequilíbrio na sua energia, não é um fluxo, porém, é um nível de consciência que ainda tem esses apegos e vínculos tribais de pertencimento e autoaceitação. Eu acredito que um ensina o outro. Um ensina o outro. Um convive com o outro e nas experiências de convívio e nas experiências mútuas e nas experiências coletivas, todos crescem. Apesar de tudo, eu ainda acredito que a humanidade Sim. está a caminhar. Eu acredito nisso, a humanidade está a caminhar. A passos lentos, mas está. Sim. A evolução. Lenta, mas há. Sim, mas são ciclos, evoluções rápidas e lentas, são ciclos. Há uma evolução rápida, depois ela para e fica lenta, depois ela vai mais rápido. Para seres atemporais não há, não há tanta importância. Mas também existe um anseio por uma mudança maior, mais rápida, Existe algo, algo pulsa, algo pede, algo exige. De fato, isso é uma e, verdade. E, e este algo que eu não sei o que é, pede o despertar, pede a mudança. Não sei o que é, mas pede. Não sei quem é que pede, mas pede. O planeta pede. Talvez a humanidade inteira peça. Talvez a própria humanidade ah. esteja cansada também, a humanidade, como consciência coletiva, já não aguenta mais seus representantes. E os seres não se veem como células de uma grande mente, eles se veem como separados independentes, e com isso são mais inconsequentes. Eu acho até que o ser humano vê-se o tempo todo como antagonista do outro. Há um medo do outro, há um, uma desconfiança do outro, há um receio do outro, e, ao mesmo tempo, uma necessidade de manipular o outro. O outro é um tema complexo. É porque as pessoas, elas acreditam claramente que precisam experienciar e se satisfazer uma vez, que são pequeninas e poucas vagas. Só que isso é uma ilusão. Existem inúmeras vagas. Como se houvesse uma falta de, de vagas, uma falta de, de oportunidade. Então, eu preciso fazer do outro incapaz. O outro é meu Mas concorrente cada... ao invés de meu irmão. Mas cada qual traz uma potencialidade específica? cada qual traz um caminho específico e cada qual tem uma experiência específica que pode e deve ser analisada individualmente, porque não há dois seres humanos iguais. Você sabe disso, eu também, mas o ser não sabe disso. Mas isso traria alívio, e isso traria esperança também. A verdade porque... sempre traz alívio. Porque... Porque eu, eu, eu, por exemplo, há determinadas coisas que eu seria incapaz de fazer, e eu tenho plena consciência disso. Então, por que perder o meu tempo valorizando ou me esforçando para fazer uma coisa que não está nas minhas potencialidades, na minha capacidade, nem está na minha linha de destino? Sim. É uma perda de tempo. Sim. E aí eu poderia me focar mais naquilo que está dentro... Dentro do meu crescimento individual. Sim. E parar de olhar para o outro. Sim. São caminhos. As pessoas têm a oportunidade de escolher os caminhos. Mas todos os caminhos levam ao mesmo lugar. Eu tenho a sensação que as pessoas estão bastante perdidas inclusive, perderam até o hábito de pensar sobre elas mesmas. Há muito Sim. automatismo, há muita massificação. Sobrecarga e... do sistema nervoso. É... Acesso a informações meio... sem a capacidade de lidar com elas. É, sim, há muitos fatores influenciando no dia a dia do ser humano, não é uma coisa fácil, há vários fatores, existe a mídia, existe a mídia, existe o mercado de consumo, existe a cultura, que é muito relativa, uma mulher brasileira, por exemplo, tem uma grande preocupação com o corpo e com a imagem, uma mulher alemã, ela foca-se no, no, no, no crescimento enquanto pessoa, e não no, no corpo e no físico dela. Então, isso é um caso relativo. Cada ambos podem ser destrutivos. Concordo, ambos podem ser destrutivos. Concordo. Ou e não. os seres, os seres, poucos seres hoje vivem com a sua mente tranquila, sem estímulos, o tempo todo. Os seres vivem fugindo da própria mente, e isso é bizarro, a meu ver. O senhor está a dizer que existem poucas pessoas que vivem com a mente tranquila? Sim. Mesmo aquelas que vivem no campo, que estão ocupadas com, com uma atividade diária que as ocupa... De de maneira mais saudável, entre aspas? Os velhos já não ensinam os jovens a pensar e agenciar suas próprias ideias. É porque há uma distância muito grande entre a realidade do jovem e a realidade do, do, do, do velho? Não deveria. Que... Mas quem nasceu na década de 70 e 80 tem uma realidade completamente diferente de quem nasceu em 2000. Mas a mente não mudou. Sim, a mente não mudou, mas as referências são um bocado diferentes. Parece um pensamento conservador da minha parte, mas é uma questão de raciocínio. Seres com eu... mais idade experienciaram questões das quais os seres com menos idade não precisariam experienciar de novo. É uma perda de tempo, é um atraso de desenvolvimento. Pois, mas eu, deixa eu ver, eu estou eu tentando chegar no seguinte eu estou tentando chegar no seguinte raciocínio. Eu, que nasci na década de, de 80, mais ou menos, quer dizer, enfim, eu lia livros, eu, eu tinha outro tipo de atividade. E os jovens, hoje em dia fica, os jovens hoje em dia ficam o tempo todo na internet, e ficam o tempo todo a, a, a consumir um, um determinado tipo de cultura, e aquele determinado tipo de cultura, massificada, entre aspas, gera uma distância entre o, o, o adulto porque o, a, os jovens estão completamente entretidos num mundo de entretenimento. Sim, mas entreteiramente então, não... é uma fuga para o pensamento natural. É uma fuga do pensamento natural. Mas aí não seriam tipos de experiências diferentes? Porque o que eu noto é que mesmo mesmo tendo mesmo vivendo nesse mundo de entretenimento, é possível adquirir ali sabedoria e cultura na maneira do entretenimento deles? Uma vez que você tem tranquilidade para lidar com as suas condições mentais, eu não tenho dúvida. Pois o pro... eu não consigo, eu não consigo massificar porque eu tô a pegar como exemplo os meus filhos. E, e os meus filhos, de fato, são muito diferentes da maioria dos jovens da idade deles, porque tiveram um apoio diferenciado. Pois é. então Então, eu, eu não tenho contato com a juventude, eu não consigo avaliar, eu observo a juventude e... e mas aquela realidade não é presente na minha realidade, eu não, eu não acompanho aquilo no dia a dia, eu vivo dentro de uma redoma de cristal, percebe? Sim. Eu não... Porque meus filhos também são muito reservados, são muito fechados, então é complicado para mim avaliar a realidade, porque eu não tenho acesso a essa realidade. Então, eu tenho medo de ser injusta nas minhas avaliações e apreciações. Pode confiar em mim. Ok. A tranquilidade, serenidade, a satisfação do ser em se satisfazer de si mesmo não é mais uma realidade comum Mas esta é a única realidade que traria a cura para, ele, para, o, para todo tipo de, de, de, de desequilíbrio, de desestrutura? Pois é. Porque existem desestruturas na vida das pessoas. Ou a pessoa se torna depressiva, ou a pessoa se torna angustiada, ou consumista, ou Eu drogas. Eu concordo relacionamentos completamente repulsivos quer dizer há, há uma inúmera, inúmera possi inúmeras possibilidades de evidenciar desequilíbrios e, é um e, inúmeras possibilidades da, do ser humano estar desconectado dele mesmo e e, e, e, esse, e, e, e esses essas possibilidades de experiências são evidências desses desequilíbrios. Isso Sim. que o senhor tá a falar, da serenidade, do encontro consigo mesmo, isso seria a hipótese de cura. A hipótese de do ser humano se tornar ser humano novamente. O ser humano não precisa de doenças. O corpo humano veio com capacidade de autocura. Ele não precisa de viver doente. Pois, mas eu acho isso um bocado complexo, porque nós temos um número, sei lá, 8 bilhões aproximadamente, se não é, é quase, e pensa 8 bilhões em que está sempre a nascer e ninguém morre. Ninguém disse de morrer, eu disse de doença. Ah, pois, porque para mim a, a, a, a doença é um instrumento para que a morte se manifeste. do contrário, Nome o ser humano sobranço. vai morrer... O ser humano vai morrer de quem? Morreu porque a fonte da vida se esgotou. Mas aí vai morrer com que idade? Quando a fonte da vida se esgotar. Se você tiver um plano de viver 60 anos, assim viverá. Se tiver um plano de viver 30, assim viverá. Pois, mas hoje em dia, pelo menos dentro daquilo que eu observo, o plano é de viver sem. Aproveitando 10 ou 12. Concordo, aproveitando 10 ou 12. Mas esse 100, a pessoa chega até o 100. Mas em que condições a pessoa chega até o 100? Percebe? Porque Totalmente quem está bem. Perdido. Exato, se a pessoa tem um amparo, se a pessoa tem uma vida cultural ativa, se uma pessoa tem saúde, tem estrutura, é diferente de ser uma pessoa que está num lar, estilo vegetal, e, e, e se existe estrutura para estar num lar, porque, do contrário, eu fico a, a, a infinidade de possibilidades da pobreza humana é muito grande. Sim. Não há como descuidar. E aí, e aí nesse aspecto, eu sou, eu sou a favor da morte, e sou a favor de que a pessoa passe a é patar a sofrer. Não sei, eu sou completamente a favor da morte em toda e qualquer uh, possibilidade. Então, acho que é melhor não colocar isso só no áudio. Mas é a mais pura é verdade. Editável. Não é, é Pois é. Mas é a mais pura verdade. Eu acredito que se o ser humano está completamente perdido, porque o ser humano... O ser humano está ali completamente perdido à espera do quê? À espera de uma luz, de um mestre? À espera que as coisas mudem? À espera de um milagre? Espera... O ser humano... Perdido, completamente perdido. Está à espera dele mesmo. Sim, mas ele tem que ter um catalisador qualquer, tem que ter uma faísca, tem que ter algo que o, que o desperte porque ele está completamente viciado, ele está num loop de círculos viciosos de estagnação. Conhecer a própria mente ou a dor. Pois, mas o ser humano tem uma capacidade tão grande de aguentar a dor e se adaptar a ela... A dor não necessariamente traz reflexão. Eu concordo, mas é isso. Não ter a prima que tem. É até porque nós temos a questão do entretenimento. Eu tô com dor, mas aí eu vou para Netflix e, e tô entertida. E aí e o a mente dia passa. É, supostamente silenciada. <risos> é complicado, sabe. O ser humano é muito complexo. Quando se alteram é. os padrões de imersão, a mente é supostamente silenciada. Silenciada por quem? Pela outra imersão. Você tem um outro contato imersivo e a sua mente se silencia momentaneamente. Mas o ser faz isso de maneira consciente? Ele deseja isso e ele... E ele... Se posiciona busca e busca isso. Um é isso. E depois, como é que ele traz isso para a realidade dele? Ligando a TV ou computador. E aí ele conseguiria encontrar uma saída e uma solução para a dor e para, o, e para a angústia? Talvez sim mas ele já faz isso através dos produtos midiáticos como você o disse aí ele está a buscar ele busca alívio mas a mídia está aí para ajudar o ser a ter alívio através do consumo hum, eu fico a pensar no conceito de exaustão que chega um ponto que o ser humano fica exausto. E aí ele se deprime. E aí ele se deprime, exato. Porque o que porque a exaustão e o conceito de exaustão existe, por mais que eu tenha prazeres e por mais que eu tenha alívios, chega um ponto que o vazio ele ele ele se ele se intensifica. E ele dá sinal de que ele está ali presente, o vazio da existência. Sim. E é inevitável que o conhecimento e os dados adquiridos através de uma tentativa de alívio mediático os estimulem. E esse estímulo faz com que os seres vivos tragam retorno e consciência. E os produtos mediáticos já não se satisfazem. Eles buscam mais dados, porque a imersão vai mudando. Eles já não tem mais o mesmo produto imersivo, e as coisas já não o agradam da mesma maneira. Sim, e nós demos o exemplo do entretenimento, mas nós podemos usar qualquer outro exemplo, seja o exemplo do, dos relacionamentos afetivos, sexuais, seja o exemplo do trabalho excessivo ou seja o exemplo da necessidade de acumular bens materiais e riqueza e etc são são possibilidades do mesmo padrão exatamente mas a evolução um, é inevitável cada um se foca naquilo onde está o foco da atenção dela onde eu moro Há muitas pessoas completamente viciadas em desporto. Também é um tipo de vício. É, as pessoas praticam desporto de uma maneira ah, completamente descontrolada. É, é um exagero. Observável. Um exagero observável. Parece um movimento cultural faz parte do ciclo evolutivo. Sim. Sim. Algo mais? Assim, ah, como, ah, como talvez isso vai para o, o, o público, não tenho certeza se vai ou não, o senhor poderia só dar uma explicação sobre a, a sua energia e a maneira como a sua energia ah, se manifesta na humanidade, por favor? A minha energia é natural do ser humano e a dificuldade de lidar com ela gera a fuga que os seres tanto temem, gera a exclusão que os seres tanto temem. Aceitar essa energia e aceitar a inevitabilidade da existência dessa energia é o caminho para a clarificação e autoaceitação. É o caminho para a sensação de pertencimento inquestionável. Essa é a verdade. Tá, mas o senhor inicialmente disse que o senhor estava ligado à energia da luxúria pelo, pela polaridade feminina. O senhor podia falar um pouco mais sobre isso? O feminino é quem sustenta e o masculino é quem manifesta uma clareza na sustentação é fundamental para que o ser tenha ciência do que deseja e energia para seguir seu caminho. O que seria a luxúria e como ela se manifesta? A luxúria se manifesta por meio da não aceitação da própria realidade de maneira desordenada e desorganizada. Se você aceita a sua realidade e olha para ela com frieza, inevitavelmente você manipula os fatores e busca resultados melhores. Mas se você olha para a sua realidade e a aceita sem nenhum tipo de raciocínio ou consciência, você apenas se torna uma marionete da vida e se obscurece ao invés de se esclarecer. Pois, mas aí existem inúmeros anseios humanos e esses anseios humanos são gerados por inúmeros fatores. E esses anseios humanos impedem esta clareza que o senhor... esta clareza que o senhor propõe. Cabe a vocês desvendar esse paradoxo. Pois é. Porque esta desconexão... Essa desconexão, muito dela é causada pelos anseios, os anseios pessoais de cada um de nós. Eu concordo. Ok. Eu acho que é só. Boa vida. Muito obrigada para o senhor também.